E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Vigador na área e mano, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz porque a nossa família tá aumentando muito, assim como essa espinha gigante da minha testa aqui tá crescendo cada vez mais, a nosso canal tá crescendo também meu irmão, estou muito, muito, muito feliz, cara. Quem diria? Semana passada, 5 mil, há umas duas semanas, eu acho, ou três, 5 mil inscritos, 3 mil, não me lembro, ao certo. E agora estamos com 33.253, agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Cara, 33 mil e poucas pessoas é muita gente. Eu sei que eu falei poucas na mesma frase, muitas... Ficou meio estranho, mas mano, é muita gente Eu queria agradecer demais a todo mundo Que se inscreveu, a todo mundo que tá assistindo esse vídeo Cara, muito, muito obrigado O canal tá cada vez mais batendo recordes Batendo metas e eu estou Feliz demais com isso, com certeza Consequentemente, eu vou me dedicar Cada vez mais pra trazer vídeo pra vocês Cada vez mais, buscar trazer vídeo De qualidade, coisas novas Coisas diferentes no mundo do Clash Tudo pra vocês E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o mistério João. Como que você ganha tantas cartas lendárias? Galera que acompanha o meu canal sabe que ultimamente eu ando ganhando muita carta lendária Obvio que não é de graça essas cartas lendárias, nem todas são de graça, algumas sim, algumas não Mas cara, é bastante coisa, quem acompanha os últimos vídeos, quase em todo vídeo eu trouxe alguma carta lendária Desbloqueei, enfim, desbloqueei eu falo porque eu, eu estou, né, como eu jogo apenas há dois meses Que tem muita gente me chamando de noob aí, mas tenha paciência, por favor é dois meses, eu sei que eu sou noob. Eu sei que eu não sou o... <risos> o melhor jogador de Clash e mas eu, eu tô treinando, galera, eu tô treinando. Calma, com... se inscreve aí no canal que vocês vão, vão ver a evolução do Elbigodão no Clash e... Royale. Pois tem certeza que a minha ideia é poder estar tá passando dica pra vocês. Eu, eu, eu já me considero um cara que consegue passar algumas dicas quando eu aprendo a jogar bem com um deck. E sempre que eu aprender a jogar bem com um deck, eu vou trazer pra vocês, beleza? Esse vídeo vai ser bem comentado e a gente vai jogar umas partidas depois, mas karma aí. Seguinte, galera, não existe nenhuma mágica pra você ganhar cartas lendárias. Mas o que aconteceu esses dias eu estava com uma sequência de baús muito grande e eu comecei a gemar baús de prata e baús de ouro para acelerar o processo porque como eu gravo vídeo pra internet, como eu gravo vídeo o YouTube, eu preciso de conteúdo. Então eu fiz isso por um motivo específico, para poder trazer pra vocês o quanto antes, né, a abertura de baús. Enfim, veio baú lendário, veio baú super mágico, é bastante baú legal. E eu abri vídeo, vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, abrindo esses baús foi muito, muito da hora. Então esse é um dos motivos de como você pode ganhar carta lendária mais fácil, mais rápido. É acelerando a sequência de baús. Óbvio, cara, que isso é um. É, é tu gastar a gema muito, muito à toa. Eu não recomendo isso pra ninguém. Eu acho que isso não é uma coisa muito legal de se fazer. Né? Mas como eu falei pra vocês que era necessidade, pelo fato de que eu precisava gravar um vídeo. E eu tava muito, muito querendo trazer um vídeo assim, um pouco. Um pouco mais. Eu queria trazer um vídeo abrindo bastante baús, uma coisa um pouco mais grandiosa. Por isso que eu fiz isso. E outra, vocês podem me chamar de Cagão ou não, mas cara, depois que eu cheguei na Montanha do Porco, quase todos os dias vem lendária na minha loja. Eu não tenho como comprar mais pra vocês, porque, nossa, eu não bati print de todos os dias que veio. Mas eu vou contar nos dedos Quais lendárias que vieram na minha loja depois que eu cheguei na Montanha do Porco Lembrando, cara, que eu tenho um vídeo há 3 semanas atrás que eu cheguei na Montanha do Porco Mas eu desci para a Arena da Selva, fiquei maior tempão na Arena da Selva de novo Depois voltei para a Montanha do Porco Mas resumindo, eu estou meio oscilando ali entre a Montanha do Porco e a Arena Nova Eu falo isso em todo o vídeo, vamos parar com essa frescura? Vamos ficar na Montanha do Porco e para a Lendária? Vamos, daqui a pouco Estamos <risos> tentando, estamos treinando mas, cara, toda vida que eu fico na Montanha do Porco... Foram poucos os dias que veio carta na loja que não foi lendária. Que, no... ah, que a terceira carta não foi lendária. É sério, eu vou falar as lendárias que vieram pra mim. Veio dois magos de gelo em dia diferente, óbvio. Veio lenhador, veio tronco, princesa, bruxa sombria, dragão infernal e mineiro. Eu não sei se eu falei mineiro já, não sei. Mas veio todas essas lendárias. Cara, se tu pensar, mano, em oito lendárias... São oito dias, se eu cheguei aí na Arena Lendária uh, né, há três semanas, mas é que eu desci e tipo que eu estou na Lendária mesmo, na, na arena, não, arena Lendária, desculpa aí pessoal, errei tudo, errei tudo, Montanha do Porco, desculpa, é que eu confundo as arenas porque na Montanha do Porco vai Lendária, mas enfim, se tu parar para analisar que eu esteja realmente na Montanha do Porco, são poucos os dias e, mano, se veio oito dias lendárias, é muita coisa. É muita coisa mesmo. A única carta lendária que eu não tinha e que eu não comprei na loja foi o Dragão Infernal. Eu não senti muita vontade de comprar o Dragão Infernal, de desbloquear ele, mesmo que eu não tenha e eu tivesse ouro suficiente. Eu não quis porque eu estou esperando pro Mago Elétrico. Eu acho que o Mago Elétrico é a única lendária que eu realmente quero nesse momento que eu não tenho. Não, agora tem o Meia Cavaleiro, que também é lendária, que eu também quero muito, que eu não ganha desafio, né, mas... Tudo bem, uma hora vem. Mas comenta aqui embaixo se vem bastante lendária na loja de vocês, com bastante frequência, assim como veio na minha. É sério, eu acho que tá vindo muito. Eu cheguei até a perguntar pro pessoal do meu clã. Galera, vem lendária assim quase todos os dias no, na loja de vocês? Eu perguntei pro pessoal. O pessoal disse que isso é bem difícil, que não vem assim com tanta frequência, como tá vindo pra mim. Hoje mesmo tem a princesinha na minha loja, vou mostrar pra vocês, cara... Obrigado, Supercell, não sei o que você. Supercell acho que tá... tá gostando aí do canal, não sei se ela tá assistindo, mas <risos> Ai, obrigado, é sério. E outro fator que me fez desbloquear algumas lendárias foi o fator sorte. Isso é um fato. Eu joguei basicamente quase todos os desafios que teve ultimamente. E no próprio desafio do Meia Cavaleiro, eu fiz um vídeo ganhando a bandida. Por quê? Porque eu consegui 11 vitórias e baú de 11 vitórias tem grande chance de vir lindar. Não sei se é grande chance, mas veio pra mim. Eu sei que baús com bastante vitória nos desafios pode vir lendária. Né? Então, mano, se você joga desafio e tem uma boa, né? Um bom número de vitórias. No desafio, mesmo se você perder, você pode ganhar uma lendária. Eu vi um vídeo passado do Flakes que ele disse que como ele ganhava bastante lendária e tal, que o melhor jeito e mais confiável de ganhar lendária, que não era certeiro, mas que poderia acontecer, era jogando o grande desafio. Eu não jogo grande desafio porque eu ainda não tenho essa... capacidade? Mas, os desafios normais, né? Eu tento, com certeza, pra conseguir, pra desbloquear a carta, querendo ganhar cavaleiro. Enfim, eu fico jogando e numa hora dessas uma cagada acontece e eu acabo desbloqueando uma lendária. Desbloqueando ou ganhando mais uma lendária. Mano, mas antes que vocês comentem, isso aqui não é um vídeo ensinando a ninguém como ganhar carta lendária mais fácil, mais rápido, nem nada do tipo. É sério, isso de como ganhar carta lendária mais rápido, mais fácil, não existe, galera. Como, sei lá, algum código, algum bug, alguma coisa do tipo, né? Se vocês veem alguém falando, isso é totalmente mentira, eu vou falar como que eu estou ganhando bastante lendárias, que foi pelo fato de vir bastante na minha loja pelo fato de eu acelerar baús pelo fato de eu jogar desafios e pela sorte pela cagada, acabar ganhando lendária mano, são essas as situações, as circunstâncias que acontecem comigo não sei se acontece com vocês, eu espero que aconteça com vocês também, que venha bastante lendária na loja de vocês, que vocês tenham ouro pra comprar essas lendárias, enfim eu espero tudo isso de melhor pra vocês, tá bom? Beleza? Por esse comentário eu já mereci um like, mano Eu já mereci um like aqui embaixo Só acho <risos> Abri o Clash aqui então, ó Vamos ver as cartas que veio. Veio o lápis de veneno E olha ali a princesinha Que eu já coloquei. Não, não sei se foi Se veio na loja Ou se eu comprei um baú Não sei, não sei Mas já tá aqui a princesinha Já tenho ela Não vou comprar mais uma dela Senão eu gastaria 40 mil Não sei se tem necessidade vou esperar vir um baú Alguma coisa do tipo Outra coisa que eu queria aproveitar para falar nesse vídeo No vídeo de hoje É cara, eu não sou um cara gemadão Eu não gemo muito, é sério Eu comprei um, um gift card de 100 reais Na verdade eu comprei dois de 100 Cara, vocês não têm noção o quanto esse gift card está durando nas minhas mãos Eu considero o cara gemadão Aquele cara que bota 14 mil gemas na conta E vai lá e gasta vários Compra vários baús Tipo esses baús aqui que vem Baús... Mas esses baús de tesoura aqui, esses baús que eu considero caros. Eu sou um cara que gema somente quando vem alguma oferta na minha loja. Seja na oferta de uma arena pra outra ou naquelas ofertas que vem tipo um baú lendário por 500 gemas. Coisas assim eu acho que valem a pena comprar. Por isso que eu acabo gemando, mas somente nessas situações. Então eu sou um cara que faz muito vídeo pela raça acho que falei bastante, acho que falei demais, cara. Eu quando me empolgo eu gosto de falar bastante, tem gente que comenta para de enrolar, isso aqui não é enrolação galera, eu juro pra vocês que esse sou eu, esse cara, esse comentarista. <risos> eu gosto de falar, eu tenho que me controlar às vezes. Mas beleza, pro vídeo não ficar só nisso. Como o vídeo, o assunto foi lendárias. Eu vou montar um deck 100% de lendárias. Nós vamos jogar uma no 2v2 ali. Já chamei um amigo meu para jogar no 2v2. Deixa eu montar o deck aqui rapidão. Me espera aí. Então, pessoal, montei o deck aqui: Mineiro, Princesa, Bruxa Sombria, Bandida, Mago de Gelo, Lenhador, Cemitério e Tronco. Lembrando que o Mineiro. A Bruxa Sombria e o Mago de Gelo já estão nível 2, moleque, o negócio tá bom, mano, tá bom A gente vai jogar aqui, eu vou chamar o meu amigo num 2v2 Vamos jogar aqui uma partida então na Arena da Selva Eu estou aqui com a Augusta, ele tá com um deck aí de corredor agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer Vou tacar a bandidinha aqui, opa, será que <risos> o cara tá com bandida também? Beleza eles puxaram com o um Tornado, se eles fossem bem inteligentes, eles teriam posto o que? Vamos ver se vocês sabem. Eles teriam posto o Tornado pra bater na Torre do Rei, mas eles não fizeram isso. Eu não entendi por quê. Mas tudo bem, eu vou tacar o Cemitério aqui. E o Cemitério, não sei se foi uma boa, com o Executor bem no do meu Cemitério, não é mesmo? Mas tudo bem. Executor, para com isso. Deixa o meu Cemitério fazer o trabalho dele. O Cemitério nem chegou na, na, nessa Torre. Mano do céu. Mano do céu. Beleza, eu vou tacar o um Maguinho de Gelo aqui. Não precisa desse, desse relâmpago, Augusto. Meu amigo Augusto aí que tá jogando comigo. Vou tacar aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu ele carregar, cara. Apressado tá aqui, né? Vou tacar aqui um meiador. Beleza, o Augusto tem é tornado. Eu nem tinha me ligado que o Augusto tinha tornado. E ele fez uma boa jogada porque ele puxou o, o Coisa dele ali. O Coisa é bem coisa mesmo. então tá, beleza. Tranquilo. Vou tacar a bandidinha aqui também. Ele tá com a Mini peca Eu vou tacar a Princesinha mais ou menos aqui. É... É, ele conseguiu calibrar bem, calibrado. Seria porque eu falei essa palavra. Beleza, polícia sombrinha aqui. Tronquinho aqui, beleza. Tronquinho ainda vai dar uma fachadinha ali. Beleza, tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo, por enquanto tá tudo normal. Beleza, tá tudo sensacional. Vou tacar o um mineirinho aqui. Ah, a bruxa é pra ficar viva, é pra ficar viva. Ah, pelo menos. Ah, é, é. É, vai dar, deu um daninho ainda ali ali mineirinha é top, né mano Pra mim mineirinha é uma das melhores cartas lendárias É, é sério, eu gosto bastante de mineiro. Agora vamos começar com o que? Vamos começar com o maguinho de gelo aqui Pode ser, vamos começar com o maguinho de gelo aqui Ele vai tacar lá, eu vou tacar a princ... Opa, vou tacar o lenhador aqui novamente Ele puxou com o tornado, né Não, o Augusto errou o tornado agora nesse exato momento Tudo bem Augusto, tudo bem, tudo bem querido Tudo bem meu amigo, tá tudo tranquilo a gente vai levar essa aqui ainda, com esse deckzinho só de lendárias, Uhul! vamos lá, vamos tentar, eu tô aqui com o tronquinho, já vou preparar o tronco aqui, vou tacar o tronco, mesmo ele não tendo tacado esqueletinho nenhum, levamos aquela torre ali, já era mineirinho top, mineirinho top dos top, né? E o Augusto, ousado, ousadíssimo, quer partir pra o que? Pra as três coroas, mas eu não sei se é muito vantajoso a né, gente partir pra três coroas e... Se... não, mano. Augusto, tu te acalma, rapaz Beleza, beleza, beleza Se a gente conseguir defender bem esse lado aqui, os caras tacaram É, foram bem, foram bem Não sei por que eu aqui o mineiro aqui, galera Eu juro pra vocês que eu rateei, né? Ratei, ratei, sempre ratei Os negócios, né? mas tudo bem Vou tacar lá o cemitério Vamos ver o que esses caras vão defender Vou tacar aqui o relâmpago Se eu tivesse tronco também tacava o tronco Mas o tronco não sei pra que, que vai ser, porque eu não sei não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, sei O Augusto tá tentando lá as três coroas Vou ajudar ele, porque Vamos levar as três coroas Uhul, levamos da Kemi! É nós Jogando contra o Lorde, o João e o Renato Olha aí, e ainda desbloqueou um baú de prata desbloqueei não, desboquei um baú de prata É muita vitória no vídeo só <risos> É, exigir, mas pode vir lendária No baú de prata Tem chances mínimas, mas pode, vai ser nesse Beleza, botei pra abrir agora o baúzinho Que vai vir lendária porque o João é cagão. Hashtag João cagão. Beleza, então o vídeo foi esse. Foi jogando aí uma partidinha 2 v 2 com só cartas lendárias. O meu deck de lendárias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal, valeu? Um Beijo no coração de cada um. Tchau!